Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre o lado místico do amor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de Floripa e aqui tem um o apelido de Ilha da Magia e tem gente também que chama de Ilha das Bruxas. Então, sim, nasci daqui, eu me considero muito uma bruxinha, uma bruxona, né? Então, eu gosto muito de fazer as minhas coisinhas, acredito que sim. Quando a gente faz essas coisas, a gente coloca intenção no que a gente tá fazendo, mesmo que seja uma ação de de fato tá trabalhando, ou então nem que seja tu pegar um incenso e pensar positivo, acredito que isso tudo funciona, que o universo entende e capta. Quando a gente tá botando intenção nas coisas. Então, na área da bruxaria, se gosta muito de utilizar a numerologia, o tarô e a astrologia para poder fazer previsões. Então, eu vou começar por esses três, tá bom? Fica até o final do vídeo, porque se tu gosta de horóscopo, eu fiz uma pesquisa muito legal e vou trazer pra vocês o que que vai acontecer no amor em relação ao ter signo no final do vídeo. Então, não sai daqui. Mas assim, se tu quer saber o horóscopo da mulher, do cara que tu tá afim, tu não sabe o signo dele, faz o seguinte, vai numa rede social aí se vira para descobrir que época do ano ele faz aniversário e eu vou deixar aqui na descrição a lista com todos os signos e assim qual que é a data de tal a tal dia, tal signo, tal a tal dia, tal signo. Então você tem uma missão agora nessa parte do vídeo, ver qual que é a previsão amorosa do seu signo e também do, da pessoa que tu tá afim. Ah, uma coisa muito importante, eu não sou astróloga, não sou numeróloga, não sou nada disso, então todas as fontes de tudo que eu falar aqui vão estar tá aqui na descrição, beleza? Então beleza segunda numerologia. Em 2021, a gente vai estar tá entrando no ano 5. Isso significa que a Coletividade vai estar tá sendo marcada por muita incerteza. Faz todo sentido depois da gente ter passado 2021 do jeito que passou, né? Então, eu acredito que seja uma fase muito melhor, minha interpretação, tá? para pro, pro lance do amor, pro lance do Dudu ali, você e outra pessoa. Porque o coletivo ainda vai estar tá meio conturbado. Então, vai aí, tira suas interpretações aí em relação à numerologia. Eu peguei de uma fonte em que dizia que o ano 5 representa, no tarot o Marcando 5, que é o Papa. E eu li em outras fontes, em outros lugares, que a carta do tarô para 2021 é justamente o Papa. Então, segundo o tarólogo Léo shioda vou deixar tudo aqui na descrição, a carta do Papa significa que 2021 pode reservar para quem está buscando amor alguns envolvimentos relacionados à paixão onde se tem amizade e se tem afeto então meu amor toma muito cuidado para não confundir as coisas tá eu acredito que deve ser porque a gente vem de um ano que a gente tá muito carente então para as pessoas estarem confundindo amor com amizade tá assim né paixão com amizade tá assim e também tá ligado a um lance de religião que na teoria tem a ver com pureza né então acho que tem tudo a ver com o lance de um amor verdadeiro. Então, 2021 é o ano, meu amor. 2021 tá bom, tá bom demais para te encontrar alguém legal. Isso tudo é só assim para alimentar ainda mais o nosso lado espiritual e o nosso coração e para gente ficar ainda mais criativo nesse ano e querer captar o melhor de tudo para a gente poder botar em prática de fato, sabe? Assim, quando tu acredita que tal ano ou tal mês ou agora vai, agora eu vou conseguir, tu consegue. Então, às vezes esse incentivo vem de algumas áreas. Como ler um horóscopo, por exemplo, entendeu? É mais nisso que eu acredito do que em qualquer outra coisa. Então ele finaliza dizendo que a frase do tarô para 2021 é: O amor nunca acontece por acaso. Agora vamos para os orixás! Segundo os orixás, 2021 terá Oxum como orixá regente do ano. Isso significa simplesmente que o foco de 2021 vai estar tá onde? No amor. Diz que se você quiser engravidar, talvez seja o meu caso. Não sei, talvez. Vamos ver como é que eu vou estar fazendo vídeo de final de ano no ano que vem, né? Se você quiser engravidar, parece que o Oxum vai dar uma forcinha aí. Porque parece que ele tem a vibe da fertilidade junto dele. Então, quem sabe, não é o seu ano de virar mamãe, não é mesmo? Enfim, vai ser um ano que o amor vai dominar todas as relações. Por isso eu volto lá no início do vídeo. Cuidado pra não confundir amizade com paixão tá bom guarda isso por favor e leva isso para o coração quando tu tiver lá no meio do ano do nada do nada conversando com um amigo e aí tu lembra com uma amiga tudo faz Ai meu Deus, eu acho que eu estou me apaixonando por essa pessoa. Lembra aí, esse ano tá perigoso, tá perigoso para confundir as coisas. Então vou dar uma segurada aqui, vou pensar um pouco mais, vou dar uma analisada na situação, ver se eu não não é tudo coisa da minha cabeça. Então, agora um pouco de horóscopo, mas é o horóscopo chinês. No horóscopo chinês, o lance é dividido por ano, vocês estão ligados, né? Então, em 2021, segundo o horóscopo chinês, vai ser o ano do boi que é um ano que costuma consolidar relações amorosas. Não tô falando pra vocês que tudo tá se encaixando em relação ao amor. Tá gostando do vídeo, tu não esquece de deixar um like, tá bom? É muito importante pra mim tu deixar o teu like e deixar um comentáriozinho também. Aí ah, o horóscopo chinês também, como acontece por ano, então dependendo do ano que tu nasceu, tu tem um signo diferente. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui na descrição. Corre ali, vou deixar na descrição. Então, ó, chegou a hora de tu anotar. Anota aí, pega um papel, uma caneta, celular, bloquinho de notas aí, qualquer coisa. Segundo o horóscopo chinês, o número da sorte para 2021 é o número 12. Os dias da semana são terça, quinta e sexta. Então, se tu tiver alguma coisa é importante para marcar alguma aula de alguma coisa nova que está começando, algum projeto legal, então tenta marcar nesses dias. Segundo o horóscopo chinês, não sou eu que estou dizendo. Tudo vai fluir melhor nesses dias. Pedras preciosas são Jade e Esmeralda. Um mês muito favorável vai ser Setembro. Flor da Sorte... Rosa, cor da sorte, amarelo e verde. O planeta Vênus, olha só, o planeta do amor. Tô falando 2021, vai, vai dar muito bom, vai ajudar muita gente no amor. E a estação do ano vai ser outono. Uma estação também bem bem romântica, né? Mais romântico que outono só o inverno. Só que o inverno, o que, que acontece? Você aí, né? Que tem um parceiro, uma parceira Sabe muito bem o que acontece o inverno é muito bonito, muito romântico Aí tu faz o quê? Tu combina uma viagemzinha lá pra serra Pra passar frio, né? Pra tu poder dar um ding dar um cheiro Namorar bastante Aí chega lá, tá um frio da porra Tu não consegue nem se arrumar bonitinha Pra poder dar um cheirinho pro teu amor A gente fica tudo encasacado Então assim... Retiro o que eu disse. Eu acredito que a estação mais amorosa que existe é o outono, não é o inverno. Não, definitivamente não é o inverno. Ai, gente, falando de amor e de assuntos místicos, queria saber se vocês já conhecem o meu aplicativo, o Luvi. Eu vou deixar o link aqui na descrição tem para Android, para iOS. É grátis. Ele é um consultor amoroso Sério, ele vai lá e mapeia Toda a tua situação amorosa atual Com base nos dados que tu dá pra ele Não se preocupa, não tá conectado com mais nenhuma outra Rede social, com mais nada Os dados que tu colocou lá, lá vão ficar só lá Inclusive o nome da pessoa que tu gosta Se tu quiser assim, pra ler a mensagem com o nome da pessoa E ficar uma coisa mais assim, né, próxima Tá tudo lá, vai ficar tudo aí no teu celular Tá tudo certo, ninguém vai pegar suas informações Tenho certeza que vocês vão gostar do aplicativo Só baixar muito fácil, muito rápido Grátis e feito por mim, com muito muito carinho pra vocês uh, agora chegou aquela parte que vocês adoram a hora do horóscopo poder uma pesquisada boa dei uma resumida uma abreviada tá como eu falei pra vocês não eu não sou astróloga eu então vou deixar várias fontes aqui na descrição beleza eu vou começar não pela ordem do zodíaco mas sim pela ordem dos anos e o primeiro signo do ano quem é capricórnio então se você é capricórnio deu sorte vou começar por você então o amor de capricórnio em 2021 Promete rolar um encontro de ideias, desejos e libido. Então acho que vai ser uma coisa assim, ó, mais quentinha. Dizem os astrólogos que no início de janeiro vai, com, vai acontecer uma coisa mais silenciosa, uma coisa mais contida. Ou seja, deve ser um mês muito bom para você fazer um amorzinho assim, entre quatro paredes, uma coisa assim mais contida. Não sai por aí apresentando o boy, a menina para todo mundo, entendeu? Nas fontes que eu li, disse que Marte vai receber uma carga muito forte forte. Então a galera do signo de Capricórnio vai ficar mais assim com mais assim desejo, sabe? Principalmente no signo de Touro. Faz sentido para você? Resumindo para os capricornianos 2021 vai ser um ano que você deve aproveitar para namorar. Aquário. Segundo os astrólogos, os aquarianos devem aproveitar o ano de 2021 meio que assim, pra encontrar sua turma, pra encontrar seu lugar no mundo, talvez encontrar um parceiro que vai poder, tipo, te levar pra um caminho legal, ou melhor dizendo, ir contigo pra um caminho legal. Então, assim, enquanto os aquarianos estão com vontade de uma mudança, estão sentindo esse desejo de coisas novas, também tem questionamentos. Então, eu acredito que pessoas de aquário que estão num relacionamento muito sério, segundo a astrologia, devem estar, assim, meio que questionando algumas coisas agora. Então, pra 2021, talvez isso se resolva. É aí que mora o perigo. Pelo que eu li, 2021 pode ser um ano de rompimentos bruscos na área amorosa para os aquarianos. E o negócio também tá que para se resolver assim no começo do ano mesmo. Nas fontes que eu vou deixar aqui na descrição explica tudo, porque os astros, os planetas, o alinhamento das coisas. Aqui eu vou falar só a parte mais objetiva, tá? Então os astrólogos também falaram. Que os aquarianos talvez resolvam tudo. O lance de rompimento, ou então de seguir um caminho novo. Já no início do ano, até fevereiro, mais ou menos. Nossa, que rápido! Peixes! Meu signo, cadê os piscianos aí de plantão? Sou peixes com ascendente em câncer. Então eu sou a pessoa mais sensível, mais chorona do planeta. Então tá. Gente, a astrologia diz que a gente de peixes vai estar tá um pouco irritado, um pouco sem paciência no início do ano. O que pode acarretar em muitas brigas, discussões com pessoas que a gente gosta. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco ligado, entendeu? para tomar cuidado também com paixões muito violentas que possam causar rupturas. Então, assim, cuidado. Se tu tá num relacionamento sério, cuidado. Cuida daí que eu vou cuidar daqui aí ele diz que na última semana quando vai se encerrando o signo de peixes lá pelo dia 21 de março as coisas vão acalmando, a maré do peixe vai ficando mais tranquila. Mas até dia 21 de março vai estar tudo assim, ó: emoções à flor, à flor da pele, tendência muita briga, discussão, a brigar com quem tu gosta, a terminar e. Então vamos tomar cuidado, galera. E aí, por causa disso, diz que é um momento assim: 21 de março, dia 22, tu acorda. Tô brincando, não acredito assim que seja tão certinha, é só, só uma hora de falar, né? Tu acorda e aí tu vai o quê? Pedir perdão e perdoar por todo esse período conturbado que você tem passado, que talvez, talvez, não sabemos, talvez sim, talvez não, talvez seja tudo invenção do ser humano, seja culpa dos astros. Muito mais confortável assim, né? A gente faz a merda e a gente faz o quê? Bota a culpa nos astros. Então assim, então para fechar o signo de peixes, depois, depois de acabar o mês de março, é uma época boa ou para retomar um relacionamento que foi terminado por alguma briga, alguma coisa assim, ou então para começar uma nova fase, um novo relacionamento. Ares, astrologia, fala que para os arianos 2021, pelo menos o início ali de 2021, vai ser uma coisa mais individual, vai ser uma coisa mais assim de tu encontrar o teu caminho, tu resolver os teus processos, para depois tu ir da bola para o amor. Eles descrevem os arianos em 2021 como iniciativa, impaciência, e pessoas um pouco mais fogosas. mas assim vai estar tá rolando uma energia de movimento e de ação por isso até que é bom tu usar pra, pra ti mesmo não pra poder ficar se preocupando com outra pessoa com coisas de relacionamento já no início entendeu usa primeiro pra ti pra tu te impulsionar pra ser um ano bem massa legal pra ti pra ter pois consequentemente, vai vir alguém legal. Aí tem ali um alerta para imaturidade, imprudência e amores fora de controle. Paixões fora de controle. Aí teve um astrólogo, vou deixar o link aqui na descrição, que falou que recomenda os arianos fazerem atividade física para suar bastante, para botar toda essa, essa adrenalina e essa coisa para fora em 2021, ao invés de ficar é, com dor de cabeça, com paixões, sabe? Então aí, ó, se você é ariano e tá praticando pouca atividade física, quem sabe seja uma coisa boa, quase que um tratamento pro seu coração. Em vez de suar fazendo outra coisa, tu pode suar fazendo exercício. Entendeu? Touro! 2021 parece que vai ser um ano, assim, de reforma emocional pros taurinos. Sabe aquele taurino que sofre com amor e que é muito apegado e que quer aquilo? Porque taurino tem muito disso, né? De que a coisa é assim, então ela é assim e ela é difícil de mudar, ela é difícil de lapidar. Então parece que 2021 vai ser uma oportunidade para os taurinos poderem olhar a situação por um outro lado e conseguir lapidar melhor isso. Então isso significa que talvez conheçam pessoas novas ou então é, sofra alguma mudança, alteração ou até mesmo término nos seus relacionamentos, justamente por eles conseguirem lapidar melhor aquela situação que antes para eles era uma coisa assim, concisa. Parece que os taurinos vão estar assim com sentimentos à tona e eles também vão estar com a inteligência emocional mais... Apurada. Aqui fala também para os taurinos não ficarem guardando, então para poder compartilhar seus medos, inseguranças, seus traumas. Então talvez seja uma época boa aí para você que é taurino que nunca fez uma terapia e procurar, ou então chamar um amigo, uma amiga para se abrir, ou então se tu tá num relacionamento de tu botar assim, ó, tudo em panos limpos e falar: ah, Isso me incomoda assim, nunca falei, aquela coisa lá também não gostei. Botar tudo em panos limpos, é assim que fala em pratos limpos? Não sei a expressão. Então aqui fala assim, ó. Taurino, medite. Nade, relaxe. Cuide de você para depois poder resolver os problemas amorosos gêmeos, pro geminiano, eu vi os astrólogos falando que vai ter uma necessidade de troca muito grande, o que já tem normalmente com o signo de gêmeos, né? No amor, parece que vai ter muitas reflexões, então assim, cuidado se você é geminiano, para você não sair por aí tirando conclusões precipitadas. Aí ele falava assim, cuidado com fofocas, isso tem a ver com signo? Não, acredito que todos os signos do zodíaco tenham que tomar cuidado com fofocas. E também tem uma grande chance de conhecer alguém assim muito charmoso, inteligente, irresistível. E acredito também que isso não se concentre só para um signo, né? Acredito que todo mundo tem essa chance. Então para os geminianos também parece que por causa, igual eu falei, do astro tal do planeta que vai estar tá alinhado não sei o que, link aqui na descrição para vocês poderem ver a referência, parece que é uma ótima oportunidade para poder organizar as coisas, porque assim... O futuro amoroso do Geminiano, que agora tá é, bem claro, bem resolvido, parece que ano que vem vai rolar uma, uma dúvida, uma incerteza. Então, se de quem já tá assim já tá incerto, imagina de quem já tá incerto. Meu Deus, então, tomara que se resolva daí ano que vem, né? Câncer! Aqui fala para os cancerianos tomarem cuidado com a manipulação, com o controle da relação. Então, para deixar o negócio mais dividido com o outro. Tanto você solteiro e conhecendo alguém, ou já tendo você no relacionamento. Vão surgir relações assim, bem conectadas, bem espiritualizadas para vocês em 2021. E que daí, justamente por isso, vão encher o coração de amor, carinho, cheio de esperança. E que daí pode ser mais triste se não der certo, entendeu? Se acontecer uma ruptura então fica de boa aí eu sei que é difícil dar uma segurada nesse nesse sentimento aí eu que tenho ascendente em câncer sem medo disso mas tenta dar uma segurada para não botar muita expectativa mesmo que o lance entre vocês seja bem fluido e que parece que não tem como dar errado pode sim dar errado para todo mundo o tempo todo tem fontes que eu li que diz que em relação ao amor também os cancerianos vão estar tá numa fase boa para mudanças e também para curar feridas antigas sabe assim é de câncer tem alguma ferida antiga então 2021 vai te ajudar leão para os leoninos 2021 vai estar tá trazendo assim uma coisa nova Vai ser hora de renovação no amor. Vi vários signos assim, né? Que legal. Aqui fala pra você investir em você, cuidar de você, se colocar em primeiro lugar, se aproveitar e aproveitar as situações que vai estar vivendo e deixar que naturalmente coisas muito legais vão aparecer. Também li uma dica para quem tá solteira: que é o seguinte: dá um up. Então tem tudo a ver com essa que eu acabei de falar. Cuida de você, ama você, olha para você primeiro. Aqui diz que o lado mais instintivo e selvagem dos leoninos e das leoninas tá pedindo passagem e que 2021 é um ótimo ano assim ó para tu abrir o caminho e deixar o teu lado selvagem ir fluir. E também pede cuidado com os rompimentos inesperados e com mudanças bruscas de humor. Equilíbrio. É tudo leoninos. Virgem, olha virginianos. Parece que 2021 pode trazer um relacionamento mais equilibrado, com uma ligação intelectual e emocional mais forte para o virginiano, não uma coisa assim tão carnal. Aqui disse também que pode ser um bom momento para entender o que que o outro tanto espera de ti. E o que que tu espera do outro também. Por isso, tu saber onde tu tá e o que tu quer da vida é muito importante. para tu poder ter novas conquistas esse ano. Então assim, já que os virginianos são organizados e assim disciplinados em relação a terem bastante pé no chão. Aqui diz pra continuar com essa disciplina. Mas assim, abrir o coração e deixar um pouco mais que a vida é, te leve sem assim, ficar pensando tanto. Aquela coisa que eu tanto falo, né? Deixa mais lindo aqui. Aqui talvez, mas será o menos daqui. Libra! Eu li sobre como os Librianos podem manter o equilíbrio quando o coração tá borbulhando por dentro. É isso que tá acontecendo com o pessoal de Libra, tá com o coração borbulhando. Então a dica é. Aproveita que o teu coração tá assim, ou borbulhando de paixão que não aguenta, ou inquieto, ou borbulhando tentando procurar alguém, encontrar alguém legal. Aproveita esse momento pra olhar pra dentro. Porque um relacionamento nunca pode ser saudável se ele tiver pautado no medo, na desconfiança, na insegurança, na falta de amor próprio. E é que fala que pros solteiros pode ser uma época maravilhosa pra de fato ter aquele vínculo, sabe? Pra o negócio ficar mais intenso, mais concreto. Então, aí, ó, aproveita, porque sabe que seja um ano bom pra tu concretizar o relacionamento com quem tu gosta. Ou então vai conhecer alguém novo e aí depois acontecer essa. essa... Escorpião aqui diz para os escorpianos se entregarem, mas para se entregar primeiro tem que se conhecer e passar por algumas etapas. Então, primeiro, se conhecer, como eu falei. Segundo, se questionar e desconfiar de algumas coisas de algumas pessoas. Terceiro, meio que exigir algumas provas de lealdade e fidelidade e quarto, dar muita atenção pro lance da química entre tu e o teu parceiro, sabe? vai ser meio que uma fase assim de desapego então para pensa agora aqui comigo o que, que tem que morrer para outra coisa germinar já sabe Ali dizia assim bem-vindo à fase da transformação profunda onde pode haver muitas mudanças de pessoas na sua vida e de hábitos e também é um ano onde uma grande paixão pode surgir ou então pode vir do passado uma paixão antiga e acabar com tudo, no caso, germinar tudo. Então aqui diz para respirar fundo, porque o que vim vai vir à tona, mas para limpar tudo que tem que ser corrigido e deixar tudo em equilíbrio. E para terminar, o último signo do ano, Sagitário. Aqui diz que pro o signo Sagitário vai ser um ano assim ó para fortalecer o casal, um lance de intimidade, de ligação mais forte. Então caso você esteja solteiro, esteja solteira, quem sabe seja um ano aí ó para tu Poder né, ter alguma coisa séria com alguém. Aqui fala sobre renovação dos votos, assumir compromissos. Então é isso, tá aí fugindo de assumir um compromisso, então agora pode ser a hora. E estabelecer vínculos. Então, aquela coisa vai ser um ano bom para ó, surgirem muitos namoros. estão fazendo uma metáfora aqui com o Marco e Flecha, o astrólogo que escreveu uma das. Uma das referências que eu li Disse que pra galera de Sagitário Essa é uma época pra tu pegar E mirar a tua flecha pra onde tu quer Sabe assim? Ah, tô precisando de uma pessoa Que me sossegue mais, então mira para pessoas assim, mesmo que não esteja uma pessoa específica. Ah, não, tô precisando de uma pessoa que me tire da zona de conforto. Então, mira naquela pessoa, mira naquela pessoa, entendeu? Gente, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, fazia tempo que eu não trazia um vídeo mais místico, mais horóscopo aqui, né? Te desejo muito, muito, muito amor para esse 2021, tá bom? Que seja um ano muito, muito incrível e que tu lembre dele para sempre, como um ano que aconteceram coisas muito boas. Foi isso, um beijo, tchau!